é uma coisa que você nunca vai se arrepender, porque perder quilo do seu corpo, além de trazer mais agilidade para entrar dentro de um táxi, dentro de um Uber, dentro de um avião, moto, ou seja lá o que for, vai trazer menos cansaço, porque cada vez mais aumenta os quilos do seu corpo, mais fácil de se cansar você fica. Então emagrecer vai trazer mais agilidade para você.